Olá, estou aqui de volta Agora para mostrar um novo programa Então vou começar uma nova série Esse programa de hoje é um programa de composição Muita gente já deve ter ouvido falar dele Ele está sendo introduzido no Brasil só agora né? Então, assim, Obviamente já tem gente usando há algum tempo no Brasil Mas está começando a ganhar mais força agora Ele já está na versão 7 o programa é o Nuke Fora do, do Brasil, principalmente na Europa, já é muito, já é muito usado E... É isso aí A diferença dele... Né, muita gente me pergunta a, a comparação entre o Nuke e o After Effects Eu não vejo muita... Muita semelhança, a não ser que os dois dá para fazer composição A diferença é... No meu ponto de vista, pelo menos e eu continuo usando os dois. Eu não, não deixei de usar um para usar o outro. O After Effects eu prefiro para fazer motion graphics, a parte de animação, esse tipo de coisa. E o Nuke acaba sendo muito mais fácil quando você quer fazer a composição em si. Então, por exemplo, a galera de cinema, principalmente, acaba usando muito mais o Nuke, e a galera de televisão acaba usando muito mais o After Effects para poder fazer vinheta, esse tipo de coisa. Quando você precisa fazer composição, como por exemplo você está vendo agora nessa, nesses, Nessas animações, né, nesses frames Dessas séries Você vê que ele é muito mais voltado para essa parte de composição Ele é um programa pago Mas você tem a opção de 15 dias gratuitos Ou você pode usar a versão é, de, de aprendizagem, né, que eles chamam de Learning Edition Ele põe uns pixels coloridos na tela, mas você consegue usar as funções principais do programa. Como eu estou começando do nada, né, eu nunca fiz nenhum tutorial sobre Nuke, eu vou começar mostrando a primeira interface. Então quando você abre o Nuke, essa é a primeira coisa que você vê. Então aqui em cima eu tenho os menus, é muito parecido com qualquer outro programa que você já usou, obviamente devido às proporções. Mas aqui em cima tem tenho o um menu para abrir arquivo, salvar arquivo, por aí vai. Menu de edição. Menu de layout. Então a, a diferença... Vou tentar fazer algumas comparações em questão de interface entre ele e o After Effects. Então, para a galera que está acostumada com After e vai querer fazer essa comparação naturalmente. Que foi o que eu fiz também. O layout fica aqui na frente. né, Diferente do After, que o, a parte de layout fica aqui no final, dentro de Workspace. Então, se eu mudar os layouts, eu tenho como... Vou usar diferentes métodos. Eu tenho o viewer, o viewer nada mais é do que esse, esse, essa caixinha aqui né, que a gente chama de, de nó ou node em inglês. Uh, eu posso criar, então criar outros viewers. Uh, eu pessoalmente não gosto, tá? eu costumo ter um viewer só uh, e posso também ficar, eu posso também conectar ele uh, dependendo do que eu tiver aqui na minha janela. Eu vou chegar lá já já. Eu, posso ter, eu tenho janela de render também. Eu posso fazer um render normal dele. Ou posso usar esse modo de flipbook. Eu vou chegar lá pra frente também. Ele tem como gerenciar cache. Tem a seção de help. isso aqui nada mais é do que um... É um são LUTs, né? O color LUTs. Ou é, gerenciamento de cores. Que foram implementados aqui na, na escola. No canto esquerdo eu tenho a barra de ferramentas dentro da barra de ferramenta, cada seção dessa tem a, as ferramentas de acordo com a seção. Eu tenho aqui agora o viewer. Então no viewer eu tenho como escolher que cor eu vou ver, né, o que elemento também, porque dependendo da do objeto que você exportar a sua cena para usar no Nuke, por exemplo, e Exar, né, quem usa e Exar acostumado a trabalhar com passes, né? ou seja, níveis diferentes de, de elementos dentro do mesmo objeto. Então se eu tiver várias passagens ou várias passes dentro do mesmo objeto, dentro do mesmo arquivo, eu vou ver todos os passes aqui dentro. Depois eu posso selecionar o canal que eu vou ver e aqui o, mais uma vez o canal que vai aparecer no meu viewer. Uh, a B, eu consigo visualizar Dois objetos Então eu tenho o primeiro node aqui no A O segundo node no B E eu posso fazer uma, uma sessão entre eles Para começar a ver esse tipo de coisa funcionando Eu prefiro então Vou trocar para uma cena que eu estou trabalhando recentemente Que ela mais é do que? Eu tenho aqui então o meu viewer Como você pode ver eu tenho o meu viewer conectado aqui no final Eu vou deixar então um conectado no final E outro conectado aqui no início Que foi a, a animação né? é o, o 3D que veio esse 3D então por exemplo ele está ele bem simples né? ele só tem a cor, o alpha e o occlusion render né? o, passe, o passe de oclusão se eu selecionar aqui também eu tenho como ver independente dos canais e se eu vier por aqui eu tenho como ver luminância o mate né? o que é o recorte o, os canais separados a RGB, A né? Então é vermelho, verde, azul e o alfa. Voltar para cá para RGB. E como eu tenho aqui então agora o dois, dois inputs, então eu tenho um input. Vou botar o input 1 aqui. Então eu tenho um input 1 nessa, nessa máscara. Vou deixar aqui mesmo. Então eu tenho um input 1 aqui que eu consigo ver a cor toda. E se eu selecionar o input 2. Eu vejo o 3D, então eu tenho essa comparação aqui Repara que quando eu mudo entre um e 2 Entre as vistas né um e 2 Que nada mais é do que isso aqui né? Ele tem agora dois, duas conexões para o, mesmo, para o mesmo viewer Eu posso escolher, então qual eu vou ver Mas se eu quiser comparar, eu posso fazer isso eu, Então eu escolho a entrada A Escolho o modo como eu vou comparar Eu costumo comparar usando o wipe, né? ou seja, dividir a tela e vou botar aqui a outra saída. Então eu consigo ver a parte 1 e a parte 2. Então isso aqui é essencial quando você está compondo. Não nesse caso aqui, porque é uma cena de 3D. Mas se eu tiver, por exemplo, fazer alguma modificação aqui no cenário. Eu consigo ver a, a diferença entre o original e a minha cena composta. Isso também é importante quando você está manipulando cor e por aí vai. Depois aqui eu tenho como visualizar os níveis de zoom. Ele tem o um modo 3 dentro, dentro dele, ele também tem o um modo de trabalhar com com estereografia Então eu tenho como ver também o lado esquerdo lá o direito, se eu tiver duas câmeras A seleção de câmera Sim, isso, aqui é a seleção, isso aqui então é a seleção se eu vou olhar entre a câmera ou a iluminação quando estiver trabalhando em 3D Eu tenho depois aqui também, para desativar o teste de oclusão são alguns botões novos também né, eu tenho seleção de nodes, né, ou dos nós Eu tenho como ver o grid de, de exposição né? Então se eu tiver alguma imagem que estiver super exposta, ou ele vai me mostrar Eu tenho como alterar então aqui o LUT de visualização Então dependendo da cena que eu tiver, dependendo do modo que eu tiver aqui eu posso alterar o, o lunch para poder visualizar a minha cena isso aqui é simplesmente ele pausa a atualização de cena porque dependendo da de como tiver a, a sua composição estiver muito pesada ou seu computador não for tão bom toda vez que você fizer alguma alteração na no, nos nós ele vai atualizar a tela e isso dependendo da, da situação começa a ficar chato demais então se você estiver fazendo muita alteração e não precisar olhar para o viewer você pode pausar o viewer se você quiser obrigar o viewer a, a atualizar a cena, você simplesmente aperta aqui dentro, ele vai fazer uma atualização tá? e repare que mesmo quando a cena está pausada, se você forçar aqui, ele vai forçar uma atualização essa ferramentinha aqui é simplesmente um, uma seleção de área, então por exemplo, seria como se fosse é a, a restrição de área de trabalho, né? tem exatamente a mesma ferramenta no After a diferença no After que se não me engano ele põe... é, não esqueci isso, ele põe, tudo, ele põe tudo preto em volta Aqui no After, no, aqui no Nuke, Como ele, tá com, ele atualizou a tela antes, ele vai continuar mostrando a tela normal Mas se eu pedir atualização agora, ele só vai atualizar dentro desse frame Aqui é simplesmente o modo que eu vou usar para baixar a qualidade Então eu estou usando aqui em 100% Aí aqui ele baixa um pouquinho né? Então repara que ele vai granulando mais conforme eu vou baixando a qualidade dos pixels Aqui é o modo de proxy Então se eu alterar o um modo de proxy, repara aqui no tamanho da imagem e O settings, né, a configuração padrão do, do, do Nuke É para ele reduzir a 50% a dimensão da tela Então se eu clicar aqui de volta, ele voltou para o tamanho original Eu tenho como botar uma máscara de formato então, eu posso escolher, por exemplo, se eu quiser ver em anamórfico, eu tenho como ver como vai ficar essa cena em anamórfico. E eu posso escolher também quanto a porcentagem né, de, ou o detalhe de como vai me mostrar essa diferença. Vou tirar. Eu também tenho como ver também as guias de segurança, igualzinho como tem no After. Aqui eu tenho a, a gama. Então, essa gama que tem aqui ele não vai fazer diferença nenhuma no meu projeto final, é simplesmente para eu visualizar a diferença tá? para poder fazer alguma correção para poder ver se tem algum detalhe é, na composição tá? por exemplo, nesse pedaço aqui eu tenho um tracker que foi removido se tiver algum defeito na cena eu posso tentar ver por aqui clicou aqui, ele resetou e aqui é a mesma coisa também para a exposição se eu se alterar aqui se tivesse algum defeito no Tracker, que removia ali, ele me, ele me mostraria, se tivesse alguma alteração de cor. Clicou, resetou. Aqui embaixo está me dando as propriedades da cena, e a posição do mouse, e a informação de cor. O RGBA, né, vermelho, verde, azul e alfa, o sample da cor, que está clicado, e o HSV. HSL ou HSV tanto faz. O frame atual, a atualização de é, da prioridade atualização de tela, os menus padrões todo o software tem né de play, stop, que frame é frente, final da, da animação, frame a frame, salto. Então aqui eu, eu posso saltar de, eu posso escolher quando de quando vai ser meu salto. Então se eu quiser alterar, eu posso clicar aqui, ele vai me saltar 10 frames para frente, se eu clicar aqui 10 frames para trás. Eu posso forçar a taxa de atualização, a o frames por segundo, simplesmente para visualização, também não interfere no meu no meu render, não interfere no meu no meu na minha exportação. E se o a animação vai ser em loop, se vai ser forward, se vai ser loopback ou seja, vai e volta. E é isso aí. Depois aqui no final eu tenho também como limitar a área de trabalho. Então, se, eu, se a animação for muito grande e eu precisar limitar a animação, por exemplo, eu quero ver só esse, esse frame aqui. Se eu quiser, eu posso botar só esse frame. Então, a, a minha entrada e minha saída aqui, né, também é igualzinho no After, né, seria a, a limitação de área de trabalho. Eu tenho só esse frame aqui agora para trabalhar. Aqui eu tenho como visualizar a a duração né, global, a duração do input, né? ou seja, do, do, do, da composição que foi inserida nele, ou customizar a minha entrada, que no caso é essa opção aqui. Aqui embaixo eu tenho o Node Graph, que ele chama, então assim é onde fica a composição em si, mais pra frente eu vou entrar nesse detalhe de como funciona esses nós, mas a grande vantagem do Nuke em relação ao After Effects é que como você não tem aqueles pre-compose, óbvio, aqui você também pode fazer pre-compose. Mas a, o legal dele é que você consegue ver tudo de uma vez só. Né? Então você cons consegue chegar nos detalhes dos objetos e ver o que está acontecendo. tá vendo? Você consegue ver nó a nó o que está acontecendo na sua composição. Ele também tem um, um, um editor de curvas, então se tiver alguma coisa animada no meu caso aqui acho que o máximo que eu vou ter animado é o tracker então ele está me mostrando aqui o tracker e eu tenho também o Dope sheet quem usa também uh, After quem usa também 3D Max esse tipo de programa que tem esse tipo de janelinha também é fácil né de você fazer alteração nos keyframes por aqui no canto direito como você pode ver ele abre as propriedades do arquivo né do, do objeto que eu cliquei então se eu clicar aqui por exemplo nessa nesse grading que eu fiz né, nessa correção de de cor ele me mostra as propriedades aqui, se eu clicar no Shuffle, vai me mostrar e por aí vai. É. O padrão dele, se não me engano, é 10, então ele mostra até 10 propriedades de objetos, então ele vai simplesmente acumulando aqui dentro, eu não suporto isso, eu acho muito confuso, então eu deixo 1 um. e na verdade o layout que eu uso é esse aqui, que eu consigo ver o meu, o meu, os meus nós todos na direita. Eu consigo ver minha composição na esquerda. Basicamente de interface é isso. Na próxima, no próximo vídeo então a gente começa, eu começo a mostrar como começar a trabalhar e como começar a montar a sua composição com o, o, o Nuke É isso aí então. Obrigado e até a próxima.